Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe na nossa rede social. Temos Instagram, Facebook, eu tenho Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então, o nosso vestido morcego. Vem comigo, é rapidinho, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Meu povo, vamos fazer o nosso vestido morcego então. O que a gente vai precisar fazer esse vestido são dois velcros, tá? E os moldes, né? Esse molde aqui da asa você vai cortar duas vezes dobrado, tá? No tecido principal, tô usando aqui cetim, tá? E na manta R1, tá? Esse aqui é a capa, né? O tecido o tecido é o um cetim preto, tá? Também. E a gente vai cortar duas vezes dobrado, tá? A nossa saia, nós vamos cortar... Eu vou fazer com duas, tá? A ah, Duas... Tu, dois tule e duas, dois tecido principal, tá? Que Eu vou fazer dupla, mas você pode fazer com uma só, tá? Aqui fala, duas vezes tecido principal, duas vezes tule ou organza, né? Então, você... Pode fazer só com uma vez o tecido principal, tá? Tô fazendo com duas porque eu gosto, fica melhor, fica mais bonito. Eu acho legal, tá? Eu tô usando aqui também um tecido temático, tá? Mas você pode só usar o tecido principal preto, tá? Aqui eu tô usando um crepe acetinado, tá? Que a gente tá fazendo. E a tule, tá? Então, a saia é isso aqui. E também vou usar... Dois retângulos, tá? Esse molde vai pra vocês, tá? E um pedaço da minha manta R1 pra fazer um laço bonito, tá? Aqui, o filete, né? Pra gente pôr aqui na peça, vai o molde pra vocês certinho, pra pôr no meio da peça. E aqui, uma meia argola, só que eu não vou colocar a meia argola aqui, né? Porque é dourada e eu queria uma prateada, eu não sei onde é que foi a minha prata, tá bom? Então, eu não vou colocar, mas a gente vai colocar o filete aqui no meio, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar pra fazer essa peça. Bora lá fazer a nossa peça, então. Vamos começar com as nossas saias. A vez com uma vez, direito com direito aqui, tá? Virar aqui e vamos passar os pontos. Tá é como eu disse, se você não quiser fazer com duas saias, você faz com uma só só, faz a bainha certinho. Fizemos a bainha, vamos franzir ela, tá? Aumentar o nosso ponto aqui. Transida, reserva, vamos pegar o nosso tule, os nossos tules. Tule eu corto maior, tá, gente? Maior que eu digo é mais comprido, tá? Ah, eu sempre corto a mais, Tá? Aqui a saia, então eu corto mais um tanto assim, mais ou menos, a mais. Que dá mais ou menos uns 15 centímetros a mais. Mas isso também fica a critério de vocês, tá? Isso vocês é que decidem, tá? Quanto mais, mais armado ele fica, mais bonito ele fica. Se é o filó, não precisa tanto, né? Mas o tule, eu sempre faço isso. Pegamos os dois tule e vamos franzir também, tá? Vamos pegar as nossas costas aqui, a nossa peça, e vamos medir aqui a nossa saia. Aqui no nosso molde fala até onde vai a nossa saia, até aqui. Vamos fazer um pique para gente saber certinho. Como eu falei no outro vídeo de vestido, em alguns vídeos de vestido que eu tenho aí, vocês deixem mais franzido, sempre mais no meio, tá? Até aqui é nosso. um no outro. E esse a gente vai colocar no ponto normal. A saia pronta, eu vou no overlock, dá uma limpeza aqui. Mas, se você não tiver overlock, não há necessidade, tá? Já voltamos. Demos a limpeza no overlock, na saia aqui, assim. Vamos pegar uma das nossas frentes aqui do nosso corpo. Vamos... Fazer um pique aqui no meio, eu gosto muito de trabalhar com pique, Tá? Aqui a gente tem os pique dos lados, que até aqui vai a nossa saia. Então, a gente vai colocar a nossa saia até aqui, tá? Então, agora lá, vamos pegar a nossa saia aqui. Vamos pegar as nossas asas. Avesso com avesso, direito com direito, Tá? Eu vou passar uma costura aqui por tudo, tá? Só deixar aqui em cima pra gente tá virando as nossas asas, tá? Pra depois a gente pregar as, a nossa mão. Vamos pegar a nossa monta. Eu gosto primeiro de pregar um outro aqui, mas você já pode pregar direto na manta, tá? Ele pegado, tu vai arrumando certinho na manta aqui. Ficou assim, agora a gente vai fazer pique. Tirar os biquinhos aqui. E agora a gente vira. E a gente vai puxar até aqui e passar uma costura aqui. Calma, tá tudo certinho. Aqui também, até onde a gente conseguiu. pedaço aqui, que a gente vai virar pra dentro e dar acabamento aqui, tá? Ou vocês podem fazer inteiro, fazer um, um pique do lado... Né? E virar. <fixos> Até aqui. Vamos pegar o nosso vestido. Fazer um pique aqui bem no meio, pegar o nosso viés aqui. Dobra uma vez pra dentro. Outra vez pra dentro. Se você for colocar o a meia argola, né? Que eu falei pra vocês no início do vídeo, agora é a hora, tá bom? E aqui a gente vai vir pregando. Bem no meio, tá? A nossa asa também vamos colocar bem no meio. Aqui a gente coloca pra dentro, tá? Assim. Agora, vamos pegar a outra parte aqui. Colocar tudo pra dentro aqui, tá? E vamos ligar aqui a outra parte. Eu gosto de alfinetar, tá, gente? Aí fica à disposição de vocês. Vocês que decidem, tá? Eu gosto sempre de colocar uns alfinetes pra dar segurança, né? Então, aqui, a gente vai passar uma costura por tudo, vai deixar só aqui um pedaço pra gente poder virar a nossa peça, tá? Cuida para não costurar aqui a saia, a asa, coloca tudo para dentro. Tirar todos os alfinetes aqui, fazer pique de toda a peça. pique, nós vamos virar a nossa peça. Agora, vamos para espontar nossa peça e aqui onde deixou para virar, a gente já fecha junto. Vou fazer o laço. Direito, direito. E vamos colocar aqui a nossa monta aqui. Legal? Tudo junto. Vira tem um filete. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, dobra. Faz um anel e agora vamos colocar a nossa peça aqui dentro. Fizemos um laço, agora vamos colocar o nosso laço, o nosso vestido. Vamos aplicar o nosso laço aqui, ok? Você pode colar ou pode costurar ele, né? Agora é só colocar os nossos velos. E colocamos o velcro. Agora, aqui, gente, ó. Aqui, a gente vai pegar essa pontinha aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. Tá? E vai dar um, ó. As duas pontinhas aqui, ó. A gente vai dar um pontinho aqui. aqui vai dar um pontinho aqui, Aí. ficou assim. Vou lá enfeitar agora esse vestido aqui. Já trago para mostrar para vocês como ficou a peça pronta, OK? Já voltamos. Lindo, né, gente? Eu amei fazer essa peça com vocês. Ficou show de bola, ficou muito bonita, muito linda essa peça, eu amei, olha só, ficou perfeita, gente, olha só, perfeita. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, e amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, bora fazer roupinhas pet, bora aproveitar as datas temáticas aí, gente, as datas comemorativas, para a gente... Tá fazendo muitas peças pet. Eu já falei pra vocês que, depender de mim, eu sempre vou estar tá trazendo novidades pra vocês. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Precisando de tecido, corre pra Felipe Malhas, tá bom? E quer adquirir essa modelagem, vai lá pro nosso site, Animania Pet Mold, que já está lá disponível para vocês. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Tchau, fique com Deus. Tchau.